Você quer aprender como fazer uma receita poderosa. Capaz de fazer suas ereções ficarem duras como uma rocha. Se sua resposta for sim. Fique comigo até o final desse vídeo. Que no final vou te revelar um segredo que eu fiz e fiquei totalmente curado. Fala rapaziada transante do YouTube. Aqui quem fala é o Marcelo Almeida. O cara que mais entende de foda demorada. Mas como de costume já mete o dedo no like. E se inscreva no canal para receber todas as novidades. E se você deseja destruir, exterminar, acabar de vez com a impotência. Veja a continuação deste vídeo no primeiro link da descrição e no primeiro comentário. É a solução definitiva. Vamos para a receita de hoje. O alho está sendo utilizado atualmente para tratar disfunção erétil. Isso porque ele ajuda a relaxar o tecido muscular das paredes e dos vasos sanguíneos do membro masculino, facilitando o fluxo sanguíneo e aumentando muito a ereção. O alho possui uma grande concentração de alicina, que é a substância química produzida por uma reação esmática. O alho aliado ao cravo da índia e ao óleo de coco se torna um poderoso creme caseiro. E pode aumentar as ereções. Pois o creme vai atuar nas áreas cavernosas do pênis, facilitando a circulação do sangue. Então, você quer aprender a fazer esse poderoso creme caseiro para impotência. Então pega papel e caneta para anotar. Ingredientes 6 colheres de óleo de coco extra virgem 3 colheres de cravo e 3 colheres de alho picado Agora é só bater os ingredientes no liquidificador. Após bater leve a mistura ao fogo baixo por um minuto. Agora coloque o creme na geladeira para endurecer. Pronto seu creme para ereção está pronto para uso. Basta usar todos os dias no seu pênis e terá grandes resultados. É claro que este creme não é a cura da impotência sexual. Vou deixar um guia espetacular na descrição e no primeiro comentário. Com este guia, eu consegui me livrar da disfunção erétil em menos de 20 dias, por isso recomendo aqui. Eu sei que você não aguenta mais essa situação, é horrível demais não conseguir manter o meninão em pé. E deixar a gata com tesão, relacionamentos estão se acabando. Pelo simples fato do homem não conseguir manter uma ereção firme. E com isso as parceiras procuram outro que possa satisfazê las Então meu rapaz. Não deixe essa oportunidade passar. A solução para seu problema está logo abaixo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo.